Você conseguiu fazer o cadastro na Uber? 809. Eu não devo mais nada. Como foi que você conseguiu fazer o cadastro na Uber? Eu liguei lá e fiz o cadastro. E Mas você não constava passagem? passagem? Não constava suas passagens? Não, porque eu, eu não devo mais nada. Não, mas consta passagem, tem antecedente criminal. Então, eu fiz por telefone, tudo teve fazer na 99 também, eu ia lá domingo. Aí você só ligou pelo telefone ah, e já era? liguei, fui lá, cadastro. Aí você conseguiu cadastrar? É Mesmo com homicídio, com sete roubos. é? está pedido. Beleza. Então, essa é a Uber. Você matou quem? Ela exclui policial militar quando faz lá o serviço. Né, alegando que Um monte de história furada E o cara Consegue fazer o cadastro na Uber aí, ó Com homicídio Com sete roubos E roubando um feirante A residência de um feirante Armado Então eu vou ficar online aqui Só pra vocês virem aí, ó Que tá tudo certinho a conta dele, tá ok? Então esse é o padrão da Uber aí ultimamente.